Faz 12 anos que a Lei Maria da Penha está presente para proteger e auxiliar mulheres vítimas de agressão. Pensando nisso, eu vim aqui dar ênfase em alguns pontos da lei que eu acho importante todo mundo saber. A primeira coisa é que a lei garante para as transexuais, que se identificam como mulheres na sua identidade de gênero, a mesma efetividade que a mulher cis tem. E a lei também vale para relacionamentos homoafetivos entre mulheres. A aplicação da Lei Maria da Penha atua em mais três tipos de violência, além da física, que é quando a mulher é agredida, e da sexual, que é quando rola sexo forçado ou sem consentimento. Ela atua também na violência psicológica, que é quando o agressor causa dano emocional, tipo, humilhando, motivando a baixa autoestima, ameaçando, manipulando, vigiando basicamente qualquer limitação do direito de ir e vir de uma mulher ou outro meio que abale a sua saúde psicológica tipo quando o cara ameaça que vai procurar sexo na rua se você não quiser que transar com ele ou aquela famosa frase que mulher minha não usa determinado tipo de roupa a violência patrimonial, que é quando o cara rasga ou queima documentos pessoais da mulher bens, valores ou recursos econômicos eu já vi casos do cara quebrar é, ferramentas de trabalho da mulher por causa de ciúme. Isso se enquadra em violência patrimonial. Por fim, mas não menos importante, a violência moral. Que é quando o cara inventa casos ou situações, ele mente. E mesmo sabendo que é mentira, ele leva isso pra frente só pra difamar a mulher ou deixar ela em desvantagem, sei lá, na justiça se ela queira ficar com o filho. As denúncias de violência doméstica não precisam ser necessariamente feitas na DP da mulher. Ela pode ser feita em qualquer outra. Outra coisa muito importante é que qualquer pessoa pode denunciar violência doméstica. Qualquer pessoa tem esse poder. É só ligar no 180, que é um serviço telefônico do governo federal, e ele tá disponível 24 horas por dia. E você pode fazer denúncia anônima também por esse telefone. A lei não se enquadra somente para parceiros ou ex-parceiros da vítima. Ela também vale para outros casos com ou sem vínculo familiar. O agressor pode ser o padrasto, o sogro, o amigo, um cara que passou na rua. É importante ressaltar que a delegacia da mulher, ela cuida exclusivamente de mulheres vítimas de violência doméstica. Qualquer outro crime contra a mulher tem que ser feito em qualquer outra DP que não seja a da mulher. Esse vídeo poderia ter 50 minutos, mas pra nos poupar, é, eu vou deixar aqui no bloco de informações uns links com outras ressalvas importantes de você saber. Você pode passar lá pra dar uma lidinha, tá bom? Obrigado de nada e até o próximo vídeo.